Então vamos lá. Que vamos, você vamos mostrar Eu vou, vou, nós vamos descer aqui e vou te mostrar o engenho, que é onde é que começa o movimento da cachaça, a moicana, dessas coisas. Sempre foi aqui. E se eu te contar a história dele, você vai rir até morrer. Aqui onde é que nós começa a fabricação, o engenho. A história do engenho que eu tava te contando a História do engenho É aquele ali que é o primeiro, o segundo, depois que ele tirou o engenho O engenho tração animal Ele usou isso aí, ó Mas esse aí faz um barulho danado e ele tirou ele comprou esse aqui Esse aqui é elétrico, é silencioso E o primeiro que ele tinha, trabalhava aqui, ó Que era tração animal, tocada a boi Puxada a boi Quando ele colocou esse engenho aí, ó ele falou assim, não, e eu vou tirar esse engenho lá de baixo, esse engenho não está dando certo. Mas por quê, pai? Ah, hoje é silencioso, eu não estou nem sabendo se os meninos estão moendo ou se tá dormindo. Aquilo é barulhento. Aquilo é blá, blá, blá. Você <risos> sabe da história desse? A história daqui você sabe não, né? Essa água ele passava com ela aqui. Tem tinha uma caixa grande ali ali, ele descia com ela a caixa muito grande pelo cano, uma turbulação, um aumento de 5 legadas, jogava numa, numa, numa, no motor para trazer luz para casa dele. A primeira luz né, que apareceu é no centro certo, sabe? Aqui, para casa Aqui é a área de fermentação. Tá tudo parado. Aqui é a área de fermentação. Tá ah, tudo? Entendeu? Aqui é o alambique. Alambique de capelo. Os primeiros que apareceu. Aqui é um capelo, você está vendo ele é de pequeno porte. Você tem condições de limpar ele por dentro e por fora, do jeito que você quiser. Agora, você pega um, um capelo serpentino, um, um alambique serpentina, com aquela tanto de curva que ele tem, tanto de volta que ele tem para a cachaça passar dentro, como você vai limpar aquilo? Ou ela sai com cobra, ela sai com zinaba, ou ela sai com acidez, ou ela não sai boa. Olha, a primeira, a primeira cachaça que pai fabricou, era uma cachaça que ele nem tinha dorna, na época. Ele fazia e vendia a ela a granel. Primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, ele fez isso. Saía num caminhãozinho que ele tem ali, carregado, e saía para as cidades vizinhas e vendia a cachaça e voltava com esse sequinho. Quando foi do, é, 43, 46, ele registrou ela. Aí ele já começou a engarrafar. Daí os barrilinhos começaram a sumir. Simplesmente desapareceu. Só se vende em garrafa. E essa cachaça dele, daquela época até hoje, é a mesma cachaça, sem diferença nenhuma. A diferença é que naquela época, quando ele começou, ele envelhecia ela um ano, dois anos, três anos. Hoje ele envelhece ela dez anos. Eu estou falando nele porque a gente continua no mesmo trabalho dele. Na mesma coisa que ele deixou para a gente seguir. Porque se nós sair também, do, do, do, como se diz, do risco dele, nós vamos se dar mal. Olha, a cachaça para chegar no ponto, você tem... <risos> você, tem que... você tem que saber trabalhar ela. Entendeu? Veja, os certo detalhes que tem, que você chega uma com a outra que dá o que você quer. O aroma, você cheirou, tá cheirinho igual, aquela coisa. O gostinho você põe na boca, deixa passar um pouquinho põe a outra. Então você chega. As duas coisas que você quer, o aroma e o gosto dela, o sabor dela. Então, digo a vocês com toda sinceridade, fazer cachaça boa, fazer Havana, é ter muito calma, muito carinho e muita dedicação. E garanta a todo mundo da região que cachaça igual a Anísio Santiago fez, não vai pintar outro Anísio Santiago nunca. A cachaça a Havana, a cachaça Anísio Santiago, porque ele começou com a cachaça Anísio Santiago, não foi Havana não. A primeira cachaça dele registrada foi Anísio Santiago. Isso é pouca gente que sabe disso. Esse aqui foi o primeiro rótulo dele, Anísio Santiago, quando ele lançou ela em 1946 aqui. Depois ele veio para esse aqui, havana e Santiago, depois, nesse meia aí, chegou com esses aqui que eu volto mais, e daí ele foi ampliando eles, e chegou com esse aqui, Havana. Quando nós perdemos a patente, ele voltou para a santiago e volta. Isso é o que ele falava com a gente. Primeiro lugar, ser devoto a Deus, acreditar em Deus. Se acreditando em Deus, você acredita em tudo. Você tem Deus sobre todas as coisas, o resto é consequência. Mas uma coisa ele falou comigo um dia, se eu lembro até hoje. Ele falou, Oswaldo, o dinheiro é muito bom, é ótimo. O homem sem o dinheiro é a metade de um homem. Mas enquanto você domina ele, na hora que o dinheiro passar a te dominar, acabou a sua vida. Você vai passar a ter fome. Porque você fica com o dinheiro no bolso e não come para não gastar o dinheiro. Mas Eu não vou prontando aqui agora, você ver?